Aqui, piedade parece inofensiva, não parece? Isso tudo é uma grande oportunidade pra mudar de vida. Não há nada que faça a gente vender esse lugar, não. Ninguém nunca falou a palavra venda aqui. Hum. Existe uma propriedade sendo negociada em judício. Estamos hum. procurando todos os herdeiros, você é um deles. Tu não tá nem um pouquinho curioso pra conhecer a tua família? Não. Mas, às vezes, tu inverte a, a situação. Eu sou o pai aqui, entendeu? É triste demais o que esses putos querem fazer com isso aqui, né, velho? E eles estão te oferecendo quanto? É muita? Que bexiga tanta pergunta é essa? É só curiosidade mesmo, pô. A gente passou anos aqui agarrados numa história que não existe. É mentira! É tudo mentira! Só tem uma coisa pra mim. A Petrograma, ela tá cagando o nosso presente pra poder foder com o nosso futuro. Tranquilo, piedade daqui. Não acendam as luzes.